É, tropa, a PL 2630 está derretendo, como nós avisamos aqui no canal. E dessa vez, as Big Techs, Google Meta, que é o Facebook, se unem à direita contra a censura. O que eu disse logo no primeiro vídeo sobre o assunto é que tentar censurar a internet é como tentar impedir que o sol nasça todos os dias. Eles podem tentar, e estão tentando, censurando o Telegram, tirando o app das lojas online, mas podem ter certeza, toda essa censura irá se voltar contra o censor, porque a verdade ela não pode ser apagada. Quando a censura foi aplicada no mundo inteiro, ela falhou pré-era da internet. Agora, imagina quando as pessoas podem falar o que pensam sobre essa censura. E até os deputados de esquerda, influenciadores de esquerda, estão se voltando contra essa PL porque não querem ficar com a percha de censuradores. Então, o placar pela primeira vez vira a favor da liberdade aqui no site. A censura precisa de 257 votos, ou seja, faltam 34 votos para serem aprovadas. Mas o que vamos ver aqui é que hoje, tanto o Meta quanto o YouTube, vamos ler o que eles falaram, se unem junto com a direita contra a censura. Estamos aqui no próprio YouTube Criadores, perfil oficial do YouTube Brasil no Twitter, dizendo: "O PL das Fake News pode aumentar a desinformação criando privilégios para produtores de conteúdo que não poderiam ter seus vídeos removidos." diga ao seu deputado para proteger os usuários e criadores no Brasil. ó oh, não pensem que o YouTube ele é bonzinho. Essas big techs têm nos um censurado desde 2017. Já são seis anos recebendo bandeirinha amarela e seu vídeo não está nas diretrizes dos anunciantes. Ora, o próprio YouTube está aí bloqueando o salário de muitos influenciadores de direita como o exemplo aqui de quem vos fala. Então, a única forma de garantirmos a liberdade é através da livre iniciativa. Cada vez que vocês apoiam o canal através da nossa nona rifa, algum esquerdista dentro do YouTube chora e grita porque não fomos censurados ainda. Certo? Então, a cada quatro rifas que você compra, você leva cinco. Continuem, estamos rumo aí, às últimas rifas da nossa nona rifa. Mas... Vamos ao post aqui do YouTube para ver o que eles falaram. Isso aqui é o YouTube. É inacreditável que esse maldito YouTube está a favor da liberdade de expressão. A verdade, como eu disse para vocês, eles querem ter o controle para eles do que vai ser censurado. Não querem colocar esse controle na política, no Estado brasileiro. E dizem assim, como uma legislação apressada pode impactar os criadores do YouTube? Vamos descobrir... Ainda nesta semana, uma nova versão do PL 2630, também conhecida como Lei das Fake News, isso aí pela esquerda, nós chamamos de Lei das, da Censura, pode ir à votação e trazer enormes implicações para toda a internet, inclusive para os criadores de conteúdo do YouTube. Oh really? Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Embora apoiemos uma legislação para enfrentar desafios atuais, como desinformação, discurso de ódio, ataques à democracia ou extremismo na internet vejam como eles são esquerdistas, não é mesmo? Hashtag Elon Musk, por favor, compre o YouTube. Dizem, estamos preocupados que um processo legislativo apressado signifique que não houve tempo suficiente para todas as partes, incluindo os criadores de conteúdo, expressarem suas preocupações. Ao contrário do texto discutido no ano passado, a versão que circula informalmente no momento inclui aspectos ambíguos que não foram amplamente debatidos e teriam sérias consequências não intencionais. Entre elas, alguns criadores de conteúdo estariam isentos de obedecer nossas regras sobre desinformação ou até mesmo dar ao governo autoridade máxima sobre o que pode ou não pode estar no YouTube. É o que eu disse, eles não são a favor da liberdade de expressão, não. Eles são a favor deles terem controle total da liberdade de expressão e não que se esteja com o governo ou o Estado. Aprovar esse projeto de lei por meio de um processo acelerado tornará muito mais difícil resolver problemas como esses e evitar um resultado desastroso. Hoje... Compartilhamos com a comunidade de criadores do YouTube nossas três principais preocupações em relação ao PL 2630 para que eles possam entender o impacto dessas mudanças em seus negócios. 1. Ai, ai, ai. Um, o PL pode criar exceções para a aplicação das nossas políticas, gerando desigualdade entre os criadores, ou seja, os esquerdistas seriam intocáveis, enquanto a direita continua sendo mais censurada ainda. A disputa aqui é para quem vai nos censurar. Ou o governo petista, ou o YouTube petista. ou oh, really? Então eles escrevem. Desde os primórdios do YouTube, um de nossos princípios básicos é que nossas políticas sobre aquilo que pode ou não pode ser compartilhado no YouTube se aplicam a todos. Desde as pessoas mais poderosas do mundo Até um criador que acabou de enviar conteúdo pela primeira vez Esse projeto de lei pretende mudar isso Dando isenções a contas consideradas de interesse público Que ficariam imunes às nossas regras de moderação Acreditamos que as regras do YouTube, sejam elas sobre discurso de ódio, desinformação ou qualquer outra coisa, devem ser aplicadas a todos, incluindo contas vinculadas a entidades públicas ou funcionários do governo. Então, novamente, o YouTube quer o contorno total para eles, o PT quer o contorno total para eles, e nós só vamos nos ferrar de qualquer jeito. 2. O governo teria poder para controlar os aspectos centrais da plataforma, se tem um conjunto claro de regras. O PL 2630 dá ao governo autoridade para declarar um protocolo de segurança de emergência que permitiria controlar o YouTube, tendo o poder de definir desde qual conteúdo é retirado até como o produto funciona para os espectadores. O PL não deixa claro quais circunstâncias podem acionar esse protocolo, nem define quaisquer limites. O que significa que os criadores podem ter seu conteúdo removido sem qualquer motivo ou possibilidade de recurso. Qual é o recurso que a gente tem contra o próprio YouTube? Nenhum. Qual recurso nós teríamos contra o Alexandre de Moraes ou o PT? Nenhum. Ou seja, é mais uma disputa para ver quem vai nos controlar e não sobre sermos controlados ou não. Sem limites claros sobre o que o governo pode controlar. Essa disposição poderia ser facilmente sujeita a abusos, o que significa que um conteúdo legítimo poderia ser removido sem muitas explicações. Além disso, durante os protocolos de segurança, as plataformas podem ser responsabilizadas pelo conteúdo postado por outras pessoas em seus sites. Na prática, isso quer dizer que, para evitar punições legais, serviços como o YouTube serão incentivados a remover conteúdo de forma agressiva por medo de serem responsabilidades. Nesse cenário, quem perde é a liberdade de expressão. Milhões de criadores no Brasil que vêm ao YouTube todos os dias para expressar suas ideias e participar de debates importantes podem ter suas opiniões removidas da plataforma. Como se já não fosse exatamente o que acontece, não é mesmo, YouTube? Você pode protestar, pode dar sua opinião, desde que ela não seja antidemocrática, desde que ela não seja um discurso de ódio, que é completamente subjetivo, que é o próprio YouTube que decide. Então, são luta de dois gigantes para ver quem é que vai nos censurar mais. O YouTube só está preocupado com o próprio rabo deles, porque eles sabem que podem ser responsabilizados, então é melhor deletar todo mundo do que ter essa chance de algo ruim acontecer. Então, nesse caso, né eu vou dar ali algum alguma alguns pontinhos para o YouTube porque antes eles do que o PT diz, ou o Alexandre de Moraes dizer o que pode ou não pode falar três o YouTube pode ser forçado a remover grandes quantidades de conteúdo legítimo para evitar evitar ser soterrado por ações judiciais que é exatamente o que a esquerda quer é meu o PL 2630 ainda exige que o YouTube tome ações preventivas contra conteúdo ilegal sem fornecer uma definição clara do que isso significa. Na prática, novamente, o YouTube ficaria na posição de ter que remover conteúdo legítimo para evitar ser sobrecarregado com processos judiciais ao invés de seguir o processo que temos agora. Para se ter uma ideia, nós já removemos conteúdos que violam as diretrizes da comunidade. E aqui eu entro um ponto, tá? O YouTube disse lá no processo que estão sem receber porque eles estão verificando se a gente violou as diretrizes da comunidade. E até agora eu tenho o canal 100% verde, nenhum strike, nenhum aviso das guias da comunidade, até hoje. Nunca fui contra as leis do YouTube, mas eles preferem atirar primeiro e perguntar depois. E não sou o único que está acontecendo isso. Camila Abdo, Barba Te Atualizei, Paula Marisa e outros influenciadores simplesmente estão com seus pagamentos retidos sem nenhuma explicação do porquê. Eu continuo. Para se ter uma ideia, nós já removemos conteúdos que violam as diretrizes da comunidade do YouTube de forma eficiente em grande escala. só no Brasil, em 2022, o YouTube removeu mais de um milhão de vídeos que violavam nossas políticas contra a desinformação. Ou seja, eles que ditam o que é informação. Discurso de ódio, violência, assédio, segurança infantil, entre outras. Nesses números esses números contrastam com um volume muito menor de solicitações judiciais para remoção de conteúdo. No mesmo período, em todo o país, foram pouco mais de 1.700 processos com pedidos de remoção para todos os nossos produtos, incluindo o YouTube. Isso significa que não esperamos até que haja uma decisão judicial para agir sobre o conteúdo problemático. Ou seja, o próprio YouTube já determina... O que eles querem removidos ou não Mesmo que a justiça não tenha feito nada Pelo contrário Somos proativos na proteção de nossa comunidade Contra conteúdo prejudicial Então, falou algo que eles acham que não é verdade Toma um cartão vermelho Estamos trabalhando junto aos legisladores Para demonstrar como existem questões Que ainda precisam ser discutidas Junto à sociedade Antes de levar o PL 2630 Para votação na Câmara dos Deputados Enquanto isso Estamos informando nossa comunidade de criadores sobre o que essas mudanças podem significar para eles, incentivando-os a se fazerem ouvir. Convidamos os criadores a participar e acompanhar a discussão nas redes sociais usando Mais Debate 2630. Mais uma vez, eles não estão nem aí para sua liberdade de expressão. Eles só estão preocupados que eles sejam os atingidos pela censura dessa vez, e não nós os criadores. Então, Mais uma vez... A gente volta aqui e diz para vocês, não importa se é o YouTube, não importa se é o Facebook ou se é Alexandre de Moraes. Enquanto a gente continuar pensando, a gente continuará se expressando. Conto com o apoio de vocês. Muito obrigado, deixe sua opinião aí nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau.